gente Essa aqui é a Lara Nós vamos dar banzinho nela Hoje nós vamos dar banzinho nos filhotes Os filhotes já estão já com 35 dias Tá vendo? Ela tá chorando que ela tá querendo a mãezinha dela Aí a Lara tá chorando Eu comprei shampoo para filhotes, tá vendo? Ela é 3 em 1 Ele é shampoo condicionador. tá ah. Então a gente vai dar banzinho nela Pode tomar um Lara? É, vai dar, Pode tomar Lara? Vamos? Vai de Aí, cada. vai dar apoio. Isso, tá bairro é? na Lara. Ah, é. Na Lara. Aí, bairro. o chapuzinho da bebê. Isso, da bairro. Tá chorando. Pelando na mão. Isso, pra dog. Vou tomar banho tá quente hoje né gente aí ó hum, hum, tomar tá banho Isso. Isso, oh. tá quente hoje tá gente então a gente já dá um banho em água fria se tivesse frio a gente ia dar água morna. já tem um mês já tem 35 dias hum. Lavar a cabecinha. <risos> Fala levar a cabecinha. Pode. Tem que tomar cuidado com a cabecinha, né? Você tem a maneirinha. Hum, a primeira vez que você está tomando banho, tá, é gente? O tem o ouvido. Tem tomar cuidado com o ouvidinho, né? Tem que meter a maneirinha mole. Não é, mãe? igual a bebê. A hum, cabecinha a mora ali, mãe. ó. Que fazer... Pode deixar tem bater, né? viu, gente? Que ela é molinha ali. Ui, que briga! A Lara tá muito forte, ela tá gordinha. Ela não tá, é tá querendo tomar banho, não. Banho. É. Primeiro banho. É o é primeiro banho. Ela tá, tá pelando que é o primeiro banho. É. Ela não tá com banho. Não tá acostumada a tomar banho. Pega a toalha lá. Tomou banho. É. Que bonitinho. Tá cheirosinho. Bota no Já dei remédio de verme se você assiste o vídeo aí, gente A Lara tomando Remédio pra verme Daqui o um a gente vai fazer os vídeos De injeção Da injeção pra eles 45 dias tem injeção Tá pelando Bebê tá pelando oh. Não chora não, Lara. A mãe dela tá rotina lá, querendo ela. Olha lá. Não, A mãe. Não é mamãe. Pulga, não tem mamãe, não tem fuga. Como é que tá bom? Tá né? É, não tem. Não é. pontinho. Agora nós dá banho na né? Magali. Agora vai secar com o secador, né? Vai dar secar com o secador. Vai dar banho na né, Magali. Tchau! inscreva no canal, gente, compartilhe, dê seu like.